Tropa, vocês têm noção quantas pessoas hoje irão ouvir Faz o L? noção quantos amigos vão brigar por causa disso, quantos familiares, inclusive marido e mulher, ou às vezes marido e marido, ou mulher e mulher, quantas pessoas vão ouvir Faz o L hoje? Quantos casamentos vão dar em separação? Quantas tretas de bar? Espero que não aconteça nada demais, certo? Mas é oficial real oficial Dilma vai aumentar impostos sobre os combustíveis já tava subindo já tava ali um ou dois reais mais caro e agora é real oficial e a nível de ginástica mental desses jornalistas eu vou te contar uma coisa se houvesse uma competição nas Olimpíadas de ginástica mental o jornalismo brasileiro ia ser ouro Prata e bronze. Os caras são demais, mano. demais, assim, é outro nível, next level, tá? Esquece, vamos ouvir. Tem que fazer esse jogo, esse hum, equilíbrio. Como, não. calma aí. Que haja recolhimento de impostos. Até porque o Brasil, signatário do Acordo de Paris, não pode deixar combustível fóssil livre de impostos, já é outra aberração. <risos> então não dá pra deixar. Os combustíveis livres de impostos. É uma aberração, segundo ele. É aberração, segundo o jornalista. E aí, esse aqui é pior ainda. Isso aqui é ainda pior. Vamos lá. Tem que fazer esse jogo, esse equilíbrio, para mostrar por que, que a população... Tem que fazer esse jogo, esse equilíbrio. O que é jogo para eles? Para nós, é narrativa. Cara, você pode me odiar, você pode me amar, você pode estar tá nem aí para mim. Mas eu vou ser o Enzo nessa internet. E é isso que esses caras tanto falham, eles não são sinceros, não são reais, use o termo narrativa, fala assim, a gente tem que puxar a narrativa, não, vamos fazer o um jogo, é um jogo, tá, meu, futebol agora, tá bom, uhum. a carinha do safado. Tem que fazer esse jogo, esse equilíbrio, para mostrar por que, que a população não deve dar ouvidos, à onda que virá certamente... A onda que vira acertamente a cara do outro lá. Uhum, uhum, uhum. Da oposição, ou bolsonarista, ou a direita, ou a extrema direita, qualquer dela assim, que vai dizer, tá vendo? Como a gente disse, o governo Lula está aumentando a gasolina uhum. e é ruim para o seu bolso. <risos> <risos> Ah, desculpa, desculpa, desculpa, mas o, o jornalista ele sabe que ferrou quando ele já sabe o que vão dizer. Ele já sabe, já, já tá pronto. Faz o L, ele tá falando assim: oh, a gente tem que aguentar o faz o L, né? Aguenta o faz o L Então, um vírus, um bações. Faz o L, vai lá. Não, agora vamos uma ginástica mental de por que subir os impostos é melhor para o seu bolso. Certo? Vamos para a ginástica mental. Vamos lá, vê se esse cara leva ouro nessas ginásticas olímpicas mentais. Vamos lá. Tem que mostrar por que que essa volta dessa cobrança de impostos faz parte de algo maior, de um planejamento que tem a ver com o equilíbrio das contas do governo, que depois vai entrar em impostos e tudo mais, e aí pesar isso aí. Porque a classe média faz barulho. A classe média faz barulho. Sabe aquele, aquele meme lá da, da loura que aparece vários símbolos de aí é Esse cara tentando explicar o bagulho. Agora, por que esse ódio com a classe média? Por que, ó, que, que é classe média para eles? Quem, quem usa combustível? Será que a pessoa que não usa metrô vai de ônibus, vai de taxola? Pessoas não são. não o, o, o combustível não afeta elas. O preço do frete, né, as entregas... É, do Brasil funcionando, nada disso importa para elas. Por que eles atacam tanto a classe média? Porque ninguém vai olhar para esse cara da Rede Goblins, esses jornalistas que ganham 700 mil reais. Quanto que o William Bonner está ganhando? 1,8 milhão por mês. Por mês? Como é que o cara tem um salário tão grande assim? Porque ele é excelente em fazer esse jogo da esquerda. O jogo, né? Não é narrativa, agora é um jogo. Certo? Eles são especialistas em tentar convencer as pessoas de que o governo Dilma está fazendo algo positivo. Sim, maravilhoso. Nossa, era tudo que eu queria, pagar mais impostos. E aí você tem a Matrix rachando. Vejam bem, a Matrix implica que o Dilma é maravilhoso e ela vai ajudar os pobres. A realidade é o seguinte, que simplesmente a esquerda e toda a esquerda socialista é sobre aumentar os impostos. E eles querem não só aumentar um pouquinho, eles querem que você jamais possa ter dinheiro privado. Assim eles escolhem quem pode ser mais igual que os outros e viver como jornalistas. É assim que funciona. Quem vai acreditar? Não, porque... a mídia a, a, a, a internet só tem classe média pobre não usa celular pobre não tem Twitter esse cara ele não compreende que ele tá atacando o próprio público quem vocês acham que assistir essa porcaria da CNN certo agora olha o nível que chega o um desespero tá a gasolina já tava assim ó em 2022 R$ 4,85, hoje já tá 6,27 sem o aumento do imposto, pode ter certeza que vai lá para o alto, e aí os governadores vão abusar também, ah, já que o Dilma tá aumentando, você não sabe, mas tem o, governo, o Imposto Federal e do Estadual, meu querido, vai aumentar os dois, só que graças à internet, eles, eu já falei, eles podem tirar tudo que a gente tem eles podem acabar com todos nós e é possível que consigam só que nós já ensinamos a população os influenciadores seja lá como ele chama há bastante tempo fez o que as tias do, tios do Zap do falavam para eles fazerem que é chega lá quando você for pagar o um imposto quando se for abastecer vê lá como é que tá os impostos quanto que veio de imposto federal quanto que veio de imposto estadual. E aí você vai checar e mais pessoas vão ficar sabendo disso E a esquerda vai ser sobre aumentar os impostos, como sempre Agora eles tentam bater uma ginástica Não, isso aqui é para equilibrar as contas Contas de quem que tá sendo equilibrada? Certo? Da Cláudia Arraia para nossa O novo filho dela vai nascer num, não num berço de ouro, de ouro né? Num berço de diamante agora quer que é titânio, diamante não adianta mais, precisa equilibrar as contas, os artistas estão ganhando 10 bilhões, o seu otário tem que pagar essa conta. Só que não fecha. O povo não cola mais a porcaria dessa. Acabou, meus queridos. Acabou as narrativas. Certo? Tá aqui, ó. Bolsonaro mostra bem claro, ó. Bolsonaro detona volta de impostos dos combustíveis. Inaceitável. Ai, os bolsonaristas, a direita, a direita extrema, que é tudo a mesma coisa. Oh, oh, oh, oh. Hum, tá bom, faz o L. Só isso aí você tem que mandar os caras faz o L para o combustível. Tem um monte de gente fazendo o L aí, ó. Faz o L. Aqui diz o seguinte: um especialista. Elogiar aumento da gasolina é conversa de maluco. O pobre perde. Oh, é really, Que o pobre perde? Achei que ele ganhava com o aumento dos impostos. agora ele vai receber muitos benefícios do governo Dilma. Talvez o, o Auxílio Brasil, não é mesmo? Não, não, não. Para você, não. Certa que já tem um cara fazendo L, ó. Homem reclama que votou em Dilma e ainda assim perdeu o Auxílio Brasil. E mulher ri da situação. Olha lá. Faz o L, mané. Faz o L. Faz o L, coitado, reclamando aqui. Como é que é? Eu fiz o Hã? L e perdi meu auxílio. e lá é, como é que eu vou fazer? Eu fiz o L e perdi meu auxílio. e lá é, como é que eu vou fazer? Eu não tenho como, né, gente? Mas, tem gente, mas você gente? Como é que vai me ajudar, né, gente? Faz o L de novo. Ai, coitado, mano. É um povo muito miserável que acredita até agora na picanha Uns imbecil falando. 2023, em pleno 2023, o ano da picanha. Uhum, uhum, tá, fique esperando, tá? já, já Vamos virar o mês 3. Alguém já recebeu sua bolsa picanha? Não, você vai receber sua bolsa imposto. Certo? Ai, ai, agora nosso canal não. Aqui é livre iniciativa. Você apoia o canal se tiver vontade, se quer que nosso conteúdo continue existindo. Certo? Então participe da nossa sétima rifa. concorra R$ 700 reais no Pix. E até a próxima. Tchau, tchau.